trazendo para vocês o tutorial do hino Sossegai, ok? Que está no cantor cristão, na harpa cristã. E de uma forma um pouco mais simples, tá? Porque o objetivo aqui é que você consiga tocar esse hino aí. Muita gente tem dificuldade em tocar ele, ok? É, lembrando tá, que ele está em dó maior, ok? E eu vou passar também o dedilhado. Então esse tutorial vai ser completo, beleza? Antes da gente ir para o tutorial, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, tá bom? Então a introdução vai ser o seguinte: você vai tocar o sol, quando entrar no mi o dó, tá? Vai ser exatamente isso aqui, ó. Nesse sol aqui você toca o dó de novo na mão esquerda, ó. tá? Vou fazer mais uma vez para você, ó. vai ficar aqui ó sol mi ré dó si lá sol mi sol beleza então ó ok aí vai pro sol e vai tocar si ré sol mi no dó vou fazer bem devagarzinho, vamos lá? Certo? Bom, terminou a introdução, a gente vai entrar com a parte cantada agora do hino, beleza? Então primeiro eu vou tocar os acordes nos tempos, tá? Da primeira parte, porque aqui nesse tutorial eu vou tocar só a primeira estrofe e o coro, beleza? Porque depois o restante é só a repetição e eu deixei a cifra na descrição pra você. Então vamos ver primeiro os tempos dos acordes. Ó. Dó maior, o mestre maior. Se revolta, Fá maior, as ondas nos dão um pavor, então ó, as ondas, Sol, nos dão um pavor, Dó, beleza? O céu se reveste de trevas, Dó, Fá, Sol, Dó, não temos um salvador, beleza? Agora vai vir Mi maior, tá? Não se te dá que morrer. Ré maior, podes assim dormir, Sol, agora vai vir Dó, se a cada momento nos demos Fá, agora vai vir Sol e Dó, se emprestes a submergir, beleza? Agora vamos pegar o dedilhado. Para essa parte que vai servir para as outras também que são iguais, tá? Você vai tocar assim, são seis tempos, tá? Cada acorde. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, vai ficar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso pro dó, pro Fá aqui, ó. fazer agora com a música inteira e a gente vai dando uma olhada beleza vamos lá então o mestre...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 A erro tá então eu vou fazer mais uma vez devagar para a gente ir para outra parte vamos lá o mestre Vamos lá, vamos lá. Agora vai vir a outra parte que é... As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Vamos lá, então? Bom, então antes da gente continuar, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, hein? Coloca aí de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? Fala teu nome, fala a cidade que você está, beleza? E não esquece de deixar o like, hein? Vamos lá, então. Ah, essa parte das ondas é o seguinte, ó... É, ré, é dó, né? Ia falar é ré. Ó. É dó. As ondas atendem. Aí vem ré menor. Ao meu mandar, sol. Sossegai. Dó. Sossegai. Dó de novo. Seja lado Ré menor o um mar. Agora vai vir dó com bi. A ira dos homens. Fá. O gênio do mal. Sol. Tais águas não podem A tragar Lá menor Agora vem sol com si Que leva o senhor Rei dos Dó maior, né? Rei do Dó maior Sol e mar. Agora vai vir Dó maior Pois todos ouvem Ao meu mandar Sol Sossegai Dó Sossegai de novo, convosco estou para vos salvar. Sol maior, Sim, sol, se sossegar. Vamos fazer dedilhado então? Mesma ideia, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai ter algumas partes que o dó vai segurar duas vezes, tá? Mas aí é só você olhar a contagem. Vamos lá. Ó. As ondas. A letra e aí vira uma salada Uma consideração Vocês viram que eu tô aqui, ó, quer ver? Seja encapelado mar A ira dos homens O gênio do mal do Fá ó, Ao invés de eu vir pra esse Sol, eu pulei pra cá Por quê? Porque senão eu ia acabar Aqui em cima, ia fazer isso, ó Seja encapelado mar A ira dos homens O gênio do mal tais águas Não podem eu não tragar, Que liga ser é o rei do céu Aí eu ia acabar aqui em cima, achei que ia ficar muito agudo a não ser que você queira acabar aqui em cima, não tem problema. Você vai fazer isso, ó. É, seja em na a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem ataltrar, quem leva o Senhor, rei dos céus e mar. Tá vendo? Beleza? Aí depois você cai. Pois tá. Vamos fazer então é, uma vez aqui, tá? Mas eu dei umas erradas aqui, tá? É só pra gente ver como é que vai ficar direto, porque às vezes é, a pessoa tem essa dúvida, né? Bom, vamos lá então, tá? Gente, isso aqui é uma música que ela não é impossível de tocar, tá? Mas é uma música um pouquinho complicada. Eu não vou dizer para vocês que é nível avançado, nada disso. Dá para o iniciante tocar tranquilamente, só que tem que treinar, beleza? Tá bom? Então é isso aí, tá? Se você quiser se aprofundar um pouco mais e ter suporte comigo, já sabe que aí na descrição tá o link do meu curso, tá bom? O link dessa cifra também está na descrição e outros links importantes aí, beleza? Então, não esqueça de deixar o seu like, não né, eu engasgando, e não esqueça de se inscrever no canal, tá? Isso aí você me ajuda muito se inscrevendo e deixando o seu like, beleza? Um abraço a todos vocês, até o nosso próximo vídeo, e fique com Deus. Tchau!